que é a solução ideal para os problemas que vocês estão sofrendo hoje, que é a confusão na internet, que são fórmulas muito complicadas, que é um monte de ferramenta complexa, desnecessária, é não, é, é não conseguir realizar as primeiras vendas de maneira mais simplificada. Então, eu vou trazendo mais consciência de que eu tenho um caminho diferente do que muita gente vem oferecendo aí. E isso me ajuda a oferecer depois os meus produtos de uma forma muito natural, como uma consequência, porque se você quiser mais do meu acompanhamento, de um método mais estruturado, se você quiser ter um passo a passo mais organizado, aí você vai entrar num programa de 500 reais, vai entrar numa mentoria de 3 mil reais, vai entrar numa chamada de 10 mil reais, vai é, participar de um workshop de 30 reais, aí dependendo do seu momento, da sua disponibilidade de investimento, do quanto que você quer é, acessar de proximidade, você vai ter tudo que você pode precisa, sendo que tem muita coisa gratuita. Se você for no meu YouTube tem mais de 500 e 600 vídeos lá que eu vim construindo ao longo desses seis anos. Então é tudo uma construção, mas no início você não foca nisso. Você só vai focar nisso quando você tiver maturidade para aumentar ainda mais o seu impacto.